Olá, eu sou a Lígia Costa e seja super bem-vindo e super bem-vinda ao nosso segundo encontro. Hoje é sexta-feira e é dia de pausa, para a gente poder refletir e entender que sim, existe beleza na leveza. Eu não estou querendo dizer aqui ou, né, como a gente diz, tapar o sol com a peneira, para não falar que é um ano difícil. Muitos de nós estamos com excessos de trabalho, passamos por vários momentos de dificuldades pessoais, com adaptações, com um cenário incerto, instável, né? esse mundo aí, totalmente complexo que a gente está vivenciando. Eu sei que tudo isso existe. A nossa atitude, principalmente nesses momentos de dificuldade, de estresse, e o nosso comportamento, como a gente reage, é exatamente o que vai fazer da gente ter sucesso, ou talvez congelar, pausar e não saber como reagir àquela situação. Não deixe que os pensamentos negativos da vida te controlem. Passe por cima de todos eles. Use-os como degraus que auxiliem você a crescer tanto quanto sempre sonhou. Fixe o seu olhar em uma meta e não o tire dela até alcançá-la. E o meu convite de pausa nessa semana, para que a gente possa levar com um pouquinho mais de leveza os momentos estressantes. E eu gostaria de te convidar para uma pequena prática de meditação Mindfulness, que você pode usar todo momento em que um pensamento muito intenso ou uma situação de estresse acontecer, para que a gente possa observá-lo, e aí sim, ressignificar e talvez trazer um olhar mais positivo. Quem desejar, pode fechar os olhos, porque aí a gente minimiza as distrações externas e a gente traz um pouquinho mais de autocuidado para gente. Quem preferir, apenas olhe para um ponto fixo. E ao inspirar e expirar, vai trazendo uma postura ereta, trazendo toda a atenção para o seu corpo. Apenas observando toda a sua respiração. E eu vou te convidar para fazer quatro respirações em quatro tempos. Então, inspira em quatro tempos, um, dois, três, quatro, segura quatro, um, dois, três, quatro, expira em quatro, dois, três, quatro. Mais um ciclo, inspira, um, dois, três, quatro, segura. Expira segundo ciclo, vamos para mais um. Inspira, segura, expira e mais um ciclo. Inspira, segura. E expira. E voltando para cá. Então, como dicas, que tal você colocar essa semana né, em ação, como aprendizagem? Primeiro, pause toda vez que tiver um gatilho, toda vez que algum pensamento negativo surgir. Respire. Observe como você está se sentindo, o que, que uh, a sua mente está te trazendo de pensamentos. E por fim, escolha responder de forma mais consciente e com um olhar mais positivo. Super obrigada por estar aqui. E lembre-se, a gente pode todos os dias escolher como a gente vai reagir mediante a todas essas situações que a gente não controla. Com mais protagonismo ou com vitimismo. Usa as minhas dicas. Ofereça feedback aqui pra gente, pra nossa equipe de RH, e a gente se encontra a semana que vem.